Olá pessoal, tudo bom? Estamos mais uma vez aqui para mostrar aí mais uma utilidade para vocês que estão aí da internet O que seria? Colocar o controle remoto do portão automático no acionamento do farol alto da moto É uma coisa muito simples É uma coisa muito fácil de se fazer Ok? Vamos precisar aí de algumas ferramentas e vou mostrar pra vocês aí como é que faz, passo a passo Ok? Estamos de volta aí E assim, você vai precisar do seguinte Você vai precisar de um ferro de solda Do controle original já configurado do seu portão Uma fita isolante Uma chave de boca, no meu caso da minha moto, né? Número 10 Tá? Tá? fio e um saquinho plástico ou isso filme fica a sua escolha Ok Primeiro passo vamos desmontar o controle no caso aqui vou estar usando o que vamos fazer No local que o seu botão é acionado nós vamos dar um pingo de solda aqui, vamos soldar o fio bem aqui, a outra parte do fio na outra parte. Marque qual é o polo positivo e o negativo, para você saber ligar na sua moto, ok? Agora vamos, eu no meu caso, eu fiz o que? Eu furei com o ferro de soldar um furo para passar o fio Tá? Não precisa ser um fio tão grande como esse daqui. Um de aproximadamente 15 centímetros é o suficiente. Tá? E aí eu puxo Encaixo novamente Deixo essa folga de segurança Veja que aqui Ele está com um pingo de solda, tá? No botão onde eu estou acionado Aí fechamos tá? No meu caso eu vou passar uma fita isolante em todo ele para fixar melhor a tampa, ok. Certo. Vou passar uma outra aqui. Para fixar. Melhor o fio. Ok, agora vai entrar o saquinho que é o que uma proteção a mais para não entrar água. Ok, usei o saquinho, isolei bem o controle né, para eliminar qualquer possibilidade de pegar chuva. E agora vamos desmontar o farol da moto. Né? onde queremos usar a chave de boca aí, ok? No meu caso, como eu tenho uma Phaser e ela tem aquela carenagem lateral, eu vou precisar de uma chave Allen, ok? Agora vamos até a moto. Então vamos lá, vamos desmontar aí, como sempre. Se vocês já assistiram outros vídeos meus aí, você vai ver que meu cachorro está no fundo. Então, como estava falando, no meu caso, na minha moto tem essa carenagem aqui. Então vamos desmontá-la. Tem agora o parafuso, no meu caso da minha moto tem esse outro parafuso de regulagem de altura, tá? nesse daqui eu vou dar uma afrouxada somente e vou soltar aqui, vamos lá, vamos tirar aqui, pronto, tirei, ou do outro lado eu já tinha tirado para adiantar o vídeo, ok? Aqui nós temos o conector Soltamos ele E temos os três polos tá? No caso Eu soltei A ponta dos fios E esses dois polos Aqui é o polo Do foral alto e do foral baixo tá? Nós vemos aqui atrás Do conector o fio preto Verde e amarelo Ok O amarelo Ele é o negativo Daqui no caso, tá E o positivo e o positivo Do forol baixo e do forol alto Ok No caso, como eu falei A minha moto é a phaser Nós temos aqui Este compartimento Onde que guarda aqui Os conectores e bem aqui do lado, se você for ver, tem um espaço vazio que encaixa direitinho o controle. Bem aqui fica ele protegido. Ok? Eu vou dar uma pausa no vídeo aí, para conectar melhor aqui e já mostro para vocês como ficou. Veja que o controle remoto do portão ali encaixou perfeitamente naquele espaço que eu falei para vocês. Ok? Agora vamos fechar... Tem uma fechadura aqui do lado, outra aqui do lado, uma bem aqui em cima, que é a mais difícil, quando segura ele bem preso. E temos aqui os dois lados da ponta que eu também vou conectar e eu vou aproveitar esses furos que tem aqui somente para encaixar o fio então ele vai ficar o negativo aqui e o positivo aqui e eu só tenho trabalho de encaixar só tem o trabalho aí de encaixar o conector pronto okay. tá aí feito e vamos testar agora para ver se tá tudo ok vou ligar a moto aqui o meu portão automático tá ali e agora eu vou apertar, o portão sobe, eu aperto novamente, ele para, agora vamos descer. Reparem no, no detalhe, que eu aperto o botão, a luz do farol alto acende, ok? Como o controle remoto? Ele é muito sensível Você tem que segurar um pouquinho para ele poder acionar, ok? Outra coisa Se por acaso Você não saber Quais são os polos Da sua moto Não se preocupe, tá? Você instala E testa Com ele aberto se abrir, beleza, se ligou no polo certo. Se não abrir, inverte os fios e tenta de novo, ok? irá funcionar. Tá instalado aí e agora eu vou fechar o farol aqui da moto. Espero que tenha ajudado vocês aí a ter um pouquinho mais de conforto e praticidade aí na hora de chegar em casa, ok? E que vocês possam estar passando esses vídeos aí para outras pessoas que têm dúvida de como instalar o controle remoto do portão no farol da moto. Ok? Um tchau para vocês e meu cachorro como sempre no fundo. Ok? Tchau. tchau.